Fedora 33, que foi aprovado, vai sair com BTRFS, e assim, eu quero debater a questão técnica dele, tipo coisas que ficaram como dúvidas aí na cabeça da pessoa. Separei aqui algumas coisas, né, e bora debater. A primeira, por exemplo, questão que ele vai vir, além do BTRFS, swapfile, uh, o Nano, como editor de texto, e tem a questão, por exemplo, ah, por causa que vai usar o Btrfs ele vai ter subvolumes, então por exemplo no barra var, barra log, questão de compactar. Como surgiu dúvida, eu resolvi debater aqui. Bom, a questão de swap file, para mim, tá ok. Porque uh, eu acho que tem algum conflito com copy and write. Mas, bom, basta desabilitar o copy and write, tá funcionando. Isso tá até escrito no manual do Btrfs, na secção de swap file. Isso aí já é uma coisa resolvida. O nano como editor de texto. É que assim, a maioria das distribuições já vem com o Nano. A gente que instala o VI, né? o VIN, na verdade, o New VIN, eu preferia, na verdade, que fosse o New VIN. A questão é que, por exemplo, aquele menu lá embaixo eu acho muito interessante do Nano, né? É que assim, geralmente a gente vai fazer poucas edições em arquivos de configuração e tal, então o Nano eu acho que está de bom tamanho. Desenvolvedor eu acho mais interessante o New VIN, por exemplo, ou o IMAX. Apesar que eu não gosto do IMAX, caso à parte. Mas aí, assim, essa, essa parte daquele menu lá embaixo eu acho interessante, tanto é que, assim, se você for ver aquele menu do, do Nano ali embaixo, é como se fosse o menu que a gente tem no, no editor de texto, no, no Write do LibreOffice, ou Word do, do, do Microsoft Office. E essa questão de ser para baixo eu acho mais interessante, por tipo, a questão da visualização humana. Eu me lembro que o cara que me ensinou Linux, ele era fotógrafo também, e ele me ensinou, né, teve um manual de fotografia que eu li, a questão dos olhos, a tendência do usuário é sempre olhar pra cima e não pra baixo. Então assim, na questão da maior parte do tempo, você fica olhando pra frente, né? Assim, não pra baixo. Então assim, só na hora de salvar que você olha. Faz todo sentido pra mim. Inclusive, isso tem muito a ver com a questão daquela jogabilidade que eu falei de jogo de primeira pessoa e tal. Que eu sinto tontura. Tem um pouco a ver com isso. Então, tá certo. O nano tá de bom tamanho. Qualquer coisa que quiser, vai lá e instala o editor de texto que quiser. Na verdade, tem mais uma coisa. Por exemplo, LLVM. É, vai ser uma das novidades também? Na verdade não, porque assim, eu me lembro que quando anunciaram que o Fedora ia trocar de GCC para outro compilador, especificamente né, o que tudo indicava era o LLVM, eu não esperava, mas no Fedora 31 já é possível ver, eles já utilizam um o LLVM. E uma coisa interessante, trocando ideia, foi com o seguinte, ah, não em tudo, é lógico que não, não dá para usar em tudo, por quê? Um exemplo que eu dei foi, por exemplo, na questão quando o Debian migrou para o Wayland, teve programas que ele que sacrificar, porque aqueles programas eram escritos de acordo com o X11. A mesma coisa acontece com os programas que a gente usa. O Debian migrou para o LLVM ó, faz um tempão, acho que desde a versão 8. E por fim, assim, tem, vamos supor, 50 mil pacotes, são mais ou menos uns 40 mil compilados com o LLVM, os outros 10 mil não. Porque esses programas foram escritos de acordo com as instruções do GCC. Então, assim, vai levar tempo até adaptá-los para o LLVM. O LLVM tem essas tais instruções do GCC para poder compilar esses programas. Então, assim, é uma coisa muito natural. É lógico que nem tudo no Fedora é utilizado o LLVM. Não dá. Barra clang, antes começam a ficar falando demais. Então, tem toda essa questão, assim, de ter que trabalhar no... só com o um compilador. Não dá. Então, ainda vai tempo até... 100% de LLVM ali Questão de compactação de arquivos Interessante isso uh, Assim Tratando-se de barra var, barra log Como são arquivos pequenos Eu acredito que eles não vão ser compactados Porque não vale a pena compactar arquivo pequeno Até vocês podem pesquisar Que eu não, não lembro onde que eu li isso Mas geralmente arquivos pequenos Você compacta e eles ficam até maiores Então assim, não vale a pena compactar arquivos pequenos Geralmente é só arquivos grandes mesmo tanto é que olha uma coisa interessante. Nessa questão de lançar patch, já lançaram mais de uma centena de patch nessa brincadeira. Pra adaptar, vamos assim dizer. Ou então deixar o BTRFS de acordo com as necessidades do Fedora. para ser adotado no Red Hat Enterprise Linux e no CentOS. E assim, é, o Joseph Bassick, ele enviou um patch a respeito do da opção auto frag. Ele até mencionou o seguinte, que assim, por exemplo, para uh, arquivos pequenos, 9 mil arquivos SQLite utilizados pelo Firefox. Desfragmentar? Interessante. E é lógico. Só que não, por exemplo, para imagens de máquina virtual. Então ele enviou esse patch onde você vai ter mais uma opção dentro do Auto Defrag, você define assim, por exemplo, um arquivo de tal tamanho, você desfragmenta. Os arquivos maiores não. Nunca tinha pensado nisso, olha que interessante. Galera, tá chovendo patch. Na questão do BTRFS. Mas não é questão da pressa, sempre sai mesmo. Pets a rodo no BTRFS. E esses. Então assim. O pessoal tá trabalhando forte para poder lançar no Fedora 33 Tanto que é uma observação final que eu gostaria de fazer. É que assim, né? Eu acho que eles deviam ter adiado para lançar na 34 para dar mais tempo dos caras trabalhar. Que eu acho que foi assim, de última hora, foi em cima da hora essa questão. Mas tudo bem. E por fim, né, assim, essa questão toda do, de trabalharem no BTRFS para ir para o Fedora, para depois ser adotado no Red Hat Price Linux no CentOS OS, eu acho que isso é mais um braço forte estar tá trazendo para o BTRFS e tira para mim o foco do Bcash FS. No BCASHFS FS ainda tem muito o que trabalhar para poder chegar no ponto onde está. Inclusive, numa conversa que eu tive com o Alexandre, do Kernels and Mods, ele fez uma coisa muito interessante, ele analisou o código do BCASHFS. e ele descobriu uma coisa muito interessante ah que ele fala assim que ah o BcacheFS é um código menor né do que o Btrfs até debati isso na live o Alexandre debateu uma coisa muito interessante né ele viu que o código do BcacheFS mal é comentado enquanto que o do Btrfs é muito comentado então se você tirar todo o comentário que está ali do Btrfs fica quase do mesmo tamanho que o BcacheFS ou seja, o cara está querendo bancar a gente de trouxa. E honestamente, eu achei um pouco perda de tempo essa questão de criar um novo sistema de arquivos. Porque, assim, o cara ele mantém um kernel, uma versão do kernel, só por causa do sistema de arquivos que ele está criando. Piorar a história, o cara, na verdade, criou um sistema de arquivos por causa de um recurso. Bom, é toda questão do... Um recurso chamado Bcache. O Bcache o que ele é? Ele tem como intuito você transformar um dispositivo de armazenamento de estado sólido, porque o desempenho é maior, no caso o SSD, em cache, porque ele até menciona na página dele que assim, o SSD ele é mais caro e menor, enquanto que o HD é maior e mais barato, só que não tem o mesmo desempenho que o SSD. Então você, utilizando o recurso Bcache, você transforma o SSD em cache para o HD. Entendeu? Tipo, transforma o SSD em cache pro HD. E é só isso. Todo o Bcache FS é baseado no recurso Bcache. Só não era mais fácil ele ter adicionado o suporte do Bcache FS aos outros sistemas de arquivos? BTRFS, XFS, XT4? Não sei. Eu acho que teria sido mais interessante. Hoje eu não vejo tanto futuro assim pro Bcache FS. Mas não se sabe, né? De repente a história vira. É aguardar para ver. Então, só quis atualizar vocês disso aí, dar minha opinião a respeito do assunto. Mas eu acho que deveriam ter esperado o Fedora 34, que daria uma folga maior para eles poderem trabalhar. Mas a galera é muito empenhada, isso eu achei muito interessante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux, que estou chegando a 500 alunos. E vem surpresa por aí, beleza? Um abraço e falou!